Ah, usar Mumuzinho granada, mano. Com 80 de ping. É, tá, só o est... Qzinho, tá fácil. Você quer que eu, que eu posso... onde? Você quer que eu onde? Pode, você Melhor... quiser, pode ser aqui mesmo. Pode ser que meu tempo aí não. Ah, o ideal era é top, né? Porque. Essa linha vai ser mata chata, ali, ali, ser. mas É porque a vai tá de. Eu vou ali mesmo, a Remy de tá Night. Pra... Né? Vamos ali, vamos ali. Vai ser a Mumu granada, galera. Tem... A Mumu eu só faço granada. A Mumu tanque é meme. Mas se bem que a Mumu granada também tá meme, hein, mano. Tô chegando, pera aí. Nós faz algo? Nada, né, mano? Não. Só se vocês estão na torre. É, mas tinha como, né? Ó! Oh! Ele tá Tem sem flash. flash. Ah, eu também tô sem flash. Eu achei que eu tinha. Pior que eu achei que você também tinha flash. Eu achei que eu, que eu, fui, eu tinha pro, flash, velho. Por isso que eu joguei, véi, que eu joguei eu desse jeito. Véi. Eu também, eu só joguei desse <risos> jeito porque eu achei que eu tinha <risos> sem flash. Eu tava de flash. <risos> ah, Jimmy, fiquei triste aqui. Deixa eu tomar uma aguinha pra refletir aqui um pouquinho, mano. Matheus, eu confesso que eu não entendi nada, mano. Sendo bem, bem honesto, mas... Pera aí. Hum, Jimmy, deixa eu smitar pra ganhar Nimbus. Ai! Nossa, quase que a Irving me salva, mano. Vai top, de ignite letalidade, que que é isso aí? Mano, vai, vai dar dano, mano. Vai dar dano pra caralho. Eu posso vir aquele caralho. top de novo. Calma, ó, gastou o Qzinho morreu. Gastou o Qzinho morreu. Ai, como eu quero essa kill, mano. Putz, o pior de tudo é que isso aqui vai dar ruim, galera. Calma, não, só, precisa, não, sair não. Vivo, eu só aí... precisa sair vivo, só precisa sair vivo. É. Ai, não deu. O Vole pegou 6. Pô, isso é muito ruim que eu tô fazendo, galera. Porque eu tô... Eu tô andando, andando, ah, andando. tá de comigo, velho. Aliás, o Vole também tá sem farmar, né? Eu ia falar porque eu tô há muito tempo sem farmar, ó. Mas vambora. Olha lá, o oh. já, ó. Que merda, Jimmy. Eu tentei dar... Você mata? Será? Acho que não, né? Se Deus Pô, quiser, que merda, eu. Jimmy. Eu fui tacar uma bilunga com flash. Aí eu não tinha um flash. Aí depois eu fui dar esse R aí... Flash R não deu tempo de pegar, hein? Mas ele. eu só conheci. Ai, Dá pra tentar ver verificar... qual. É a... mesmo? É nós! É Caraca, que porra é essa? Eu vim jogar um gamezinho aqui tranquilinho. Porra, velho. O crime, comentando o crime. Do ali, mano. Comentando uma dorzinha na minha nuca aqui, tá? Que que o que você acha que pode ser, <risos> mano? Nossa, tô com uma agulhinha <risos> na nuca <risos> que aqui surreal, velho. me, me dar aqui, pelo amor de Deus, hein, velho. Ah, não, foi sem medo, fio. Deixa aqui pro carry, vai, deixa aqui pro carry, vai. deixa aqui pro carry. Que isso, Gente, Jimmy, Eu Sou muito humilde, porque eu sou muito humilde, vai querer muito Não mas que é isso, ainda. essa aqui aqui preciso, já tô fazendo esse amumu aqui fedorento, Bion. <risos> ó, <risos> oh, que ano que vocês estão nisso aí, velho? Ó, oh, essa filazinha tá nice, hein, É bom, né? Você lembra o que, sim, que sim, eu te velho. falei aquele dia lá? Tá, é, eu lembro, Que é mais legal, velho. velho, muito mais legal, velho. É pegada, velho, é pegado. É, fi. Ah, o bagulho, como é que mata esse, esse boneco aqui, pô? Olha o item do cara, velho. Então vai ter que ser eu, né, mano? Esse caçadinho que esse negócio ia roubar demais, mano. O que você acha de o que você acha? Mano, vocês não matam esse cara não, pô. É só... É só não. a Mumu usando tudo, eu acho. Oh! Matei aqui, velho. É oh, sobre mano. isso. Mas é porque ele foi folgado. Se ele não fosse folgado, eu não tinha matado, não. Quero encontrar o um Marquinhos na curva aqui agora, pra você ver. Com o meu eclipse aqui. Tu vai ver só. É, eu tô de escolhedor, viu? Esse aqui é uma bombinha, fio. Esse cara aqui Ai, tá folgado, hein, É Dino? ele, é ele, é ele. Será que vai se pegar esse aqui? E, esse aí esse tem aqui. item, eu acho. Esse aí você vai se Você se vai ser arra... Jim, não tem Deve muito medo não, vez, mano. Tá. Só se vive uma vez, fechou? Ai. <coughs> Ai, meu Deus, filho! Nossa, matou. To nossa. Matou nada, no mano. Nossa, será que eu tinha smite, galera? Eu tinha? Não nossa, tinha, nossa. não tinha. Você teria usado, você teria usado, tenho certeza. Não, mas ele tava pra voltar. Talvez ele voltou na hora. Outra questão Você não tá nem arrumando um Duzinho pra lançar essa braba aí? Os caras pediram pra eu jogar de, vai de Letalidade e Grave de Letalidade. Eu lancei aqui, pô. Pô, já descola um Duzinho, mano. Mó gostoso, velho. É, seu, vou zanar, vou essa conta é aqui? Tô na terceira partida no D10, algo assim, velho. Nossa, aquele caçadinho ali, Jimmy. O cara só ignora a ai, torre, velho. Ai, mãe. ai. Uh, boa, ZF. Cara bom, velho, cara bom de zera. Nossa, o cansadinho se matou, se pá, o Yasu não quer mais. Meu Nossa, Deus, time! Iaço, Nossa, que Caramba, dano foi esse? Ah, deu dano, hein? deu dano. É a colheita, a colheita, a colheita. Mas acho que o acho que, acho que, acho que, um colhedor. Que a calma, calma, calma. Calma, Takeshop. Tá, pera aí, Takeshop, tá, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, <risos> pera aí. Você te pega no ar ali, vindo no Qzinho, velho. Quase, velho. eu vou Pega da Fog, um. pega da Fog. Vou encontrar Cara, um inimigo não muito isso, agradável sério. aqui, velho. Ó! Oh! Ai! Bora que ele não tanca, não. Ai, meu Deus do céu. Mas eu só vi aqui. Vambora, Jimmy, assim, sem medo! Eu me matava, Desanima, não, Jimmy! Tô concentrado, tô concentrado. Eu volto, eu volto, eu volto. Nossa, eu acho que eu morri, hein, família. Opa, seu alma segurou. Ai, mano, eu morreu, juro! Velho. Eu juro que eu ia pegar o Jim ali, mano. Ai, morri, deu tempo de sair o Qzinho, velho. Calma que eu faço a historinha, Jim, presta atenção. Tô contigo, tô contigo. Vai ter que ser esse aqui mesmo, só pra limpar a wave, mano. Só pra limpar a wave, volta. Esse é, aí. só pra dar uma segurada. Oh, tá Jimmy, já, oh, Jimmy, Taquechou Jimmy, Jimmy! Oh, ah! Ele caiu, ele caiu, caiu. Mata, mata, dá off, dá off, mata, mata, mata, mata. Nice, nice, Nossa, nice. que pena, o cara caiu, Takeshi. Ô, oh, eles vão vir. Ah, eu não consigo usar zonas, consegui. Ah, essa é de tudinho. é paia, pô. Paia é, pai é caçadinha aí, olha esse boneco aí, velho. Mas, cara, eu gente. não dou dano no Marquinhos, que porra é essa, mano? Caramba, nós matou todo mundo, velho. Ele tá Caramba, sem flash. Velho. Que isso? Caramba, cara, eu, eu tô dando todo em você, mundo, velho. Meu time é muito merda. Tem que ser no um talento aqui, Jimmy, No talento, tá no não tá lento. Traz pra nós aqui, ó. Traz pra nós aqui, ó. Nós aqui, ó. Relaxa, relaxa, relaxa. Nossa, o Zerafé acabou Caralho com Zé, nós, amassou véio. vocês, velho. Nem precisei eu nem nós nós precisa acabou, Mas acabou com o look também. Eu tô, cabelunga. Calma. Ela tem R, ela tem R, ela tem erro. em casa, tá em casa. Assim. Não gastei ult ainda, Nossa, não gastei ult ainda. ainda, velho. Hum. Nossa, eu confiei muito, você viu? Ó, oh, o vôlei aqui, calma. Dive, é liga, Tive que, que lançar uma nervosa aqui. Utou, utou, utou. não morre nunca? Tô tankando, tô tankando. Ah, tu não morre, vagabundo. Maquinha, é, é só você agora, eu sou mais tu. Tá em casa, papai, tá em casa. É sobre isso, é sobre isso. Chama da Mubu um Bombinha, galera. Olha o Rivenzinha, mano, Meu que nós estava duvidando. Meu é muito paia, cara. Meu tipo é muito paia mano. Ih, Ginzola. Ixi Maria. Olé. Ai, ai, Como é que o Zé faz pra tão rápido assim? Aqui nós não tem medo de ser feliz não, Jimmy. Não sei vocês. Tem, tem, tem que ter medo. Eu vou até voltar aqui pra te motivar então, pra Aí, você não desistir ó. de viver. Então toma.